poderia ir da quinta para terça usando um cromatismo, tá? Tá vendo? Ou de novo, ó, bem devagar para você ver, ó. Aí, ó. Só que você faz esse rápido, dá esse som aqui, ó. Olha que bonito. Coloquei a quinta aqui, ó. Então, ó, entenda que eu tenho o acorde de Dó aqui, tá? Fazer o pé de galinha, beleza? E eu tô partindo aqui, então, ó. Tônica. Segunda, que é a nona, né? Aí eu pego aqui, ó, essa segunda aumentada aqui, tá? Que já seria a terça bemol, né? Tanto faz. Tá vendo? Chego na terça e ponho a quinta, tá? Isso aqui, oitavado, vai dar essa ideia, ó. Tá vendo que bonito? para quem aí tem mais prática, né? Beleza? Só dentro dessa ideia de cromatismo, tá? Então, eu pegando aqui, ó. Lá menor, ó. A terça de Lá menor, tá vendo? Então, ó. Terça. Sétima. É, sétima não, terça, nona. Tá vendo? Diminuir aqui a nona cai na tônica. Ó. Beleza? Essa aqui é uma ideia, tá? De novo, ó. Tá, ó. Beleza? Com esse pensamento usando o que? O cromatismo como ornamento. Tá? Então, assim, é, muitas pessoas se perguntam, né? Pra que o cromatismo? Pra quê que serve? É justamente para você trabalhar essas passagens, não é para você fazer algo longo com cromatismo, tá? Mas algo curto, ele soa muito bem, até para quem quer improvisar, tá, ó. Tá vendo? Então na questão do improviso também ele vai caber muito bem o cromatismo, OK?